E aí, pessoal, hoje vamos falar aqui sobre esse filme que tá gerando um grande rebuliço, que é o Prey, ou o Predador, a caçada. Nós sabemos aí, né, que durante os anos tiveram vários remakes do Predador original e a maioria deles, e eu sendo bem simpática dizendo isso, né, é horrível, vamos dizer assim. Eu gosto bastante de um ali que foi feito nos anos 2000, com Alice Braga e o Adrian Bore, porque foi o primeiro que eu assisti e eu gostei bastante. O do Shows Negra, claro, é o melhor, né, que é o original. Mas então o que a gente pode falar desse Predador que veio para mostrar coisas bem diferentes que os outros não procuraram e que deu muito certo. Esse diretor ele fez uma grande jogada fazendo o que ele fez. Aqui a gente tem uma tribo indígena meados do século 18 em 1700 e alguma coisa, que a gente tem a Naru que é uma índia que quer ir é contra o sistema ali do, de toda a tribo, porque na verdade ela queria ser a caçadora e como todos sabem, né, como sempre, os homens caçavam e as mulheres, as mulheres coletavam a, a alimento, faziam alimento. Mas não, ela era uma habilidosa caçadora guerreira e ela queria mostrar e queria ser, uh, ter o um nível lá de superior lá na caçada, só que era impossível. Aí uh, ela começa a tentar ali caçar e tem um nome que eu esqueci agora: que, que tu tem que caçar um bicho grande lá e aí tu ganha aquele status lá nos Índios de tipo o guerreiro chefe, o Kamã, o Kanã, alguma coisa assim que o irmão dela aí consegue. E ela fica naquela coisa, eu preciso, preciso, preciso, até que ela acha o predador, né? Só que aí também tem uh, o homem branco entrando em cena, então é bem interessante, porque são várias coisas que vão entrando ali, e, e assim, coisas que um, o predador mal aparece, ele fica sempre invisível, que é interessante também, porque... Uh, hoje em dia a gente já tá acostumado ali com aquela imagem do Predador, a gente não se assusta mais, né? Não é uma novidade que nem foi lá no primeiro filme. Então é bem interessante. Uh, o que ela faz, assim, ela usa da inteligência, porque não se tinha armas, então o jeito que ela faz tudo é bem legal, assim. É um filme de uma hora e meia, então é super rápido e as coisas acontecem assim, tu, tu não te dá conta, Gostei muito, me surpreendeu bastante, o roteiro ele tem mal, mal, alguns diálogos, então isso é bem legal, e o Homem Branco foi bem retratado ali, gostei também que o elenco dos índios ali, a maioria era de ascendência indígena, então isso foi bom também, achei bem show mesmo, vale muito a pena assistir.